Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Evolução, essa é a música que nós vamos apresentar para vocês hoje. E vou começar a contar uma história, porque eu comecei a me interessar pela doutrina espírita na juventude. É, o primeiro livro que eu li foi o livro dos espíritos, é claro que eu não entendi muito, né? Sendo o primeiro a ler. E a gente tem que ler sempre o livro dos espíritos, estudar sempre o livro dos espíritos. E depois eu comecei a as obras de Chico Xavier e de André Luiz, que me interessou bastante. Mas só depois de uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos, é que eu realmente procurei uma instituição espírita para me aprimorar, para estudar mais, para me aprofundar mais, porque eu me sentia já um espírita. Pois bem, ali eu comecei a frequentar o curso de aprendiz do Evangelho e confesso que a cada aula eu me surpreendia mais ainda com as maravilhas, com os maravilhosos ensinamentos espíritas que eu conhecia, ensinamentos esses que em certos momentos me deixavam estupefatos porque o que eu tinha aprendido até ali é, não alcançava aquilo que estava sendo passado para mim ali naquele curso. E é exatamente disso que eu quero falar com vocês, pois quando eu assisti uma aula sobre os reinos da natureza, fiquei muito intrigado quando foi citado que o homem já havia estagiado nos reinos mineral, nos reinos vegetal eu fiquei de boca aberta e eu não conseguia aceitar muito bem aquilo ali, né? Aquilo para mim era inconcebível mesmo. Eu imaginava eu já ter sido pedra, ou já ter sido um pé de couve, um pé de alface, alguma coisa desse tipo. Até parecia uma coisa assim de ficção. Entretanto, o Sr. Ken, que era um, um grande amigo que nós nos tornamos depois, que hoje já está na Pátria Celeste, muito estudioso, né? Dava aula com a maior tranquilidade aproveitou para me tranquilizar, dizendo que eu não precisava acreditar no que ele estava falando. A doutrina espírita não exigia isso da gente. Agora, como ele me considerava uma pessoa que gostava de estudar, que eu me aprofundasse mais no assunto para depois nós discutirmos, para me colocar meus prós, meus contras. Né? E, para mim, aquilo foi um desafio. E eu me pus a pesquisar, é claro. E fui logo na fonte, Kardec. E na Gênesis, quando aborda o fluido vital, ele explica que esse fluido, ele penetra nos corpos como num imenso oceano, e nele se reside, né? E nele, é nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres. Interessante essa colocação. E ele continua também falando assim, que a princípio no estado latente que dormita ali, onde a voz de um ser não o chama, Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra espécie, pois há outros reinos naturais dos quais nem mesmo suspeitamos a existência. Por virtude desse princípio vital universal, sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, assim como a semente e o embrião, e agrupam-se conforme o organismo. Em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Que profundidade! Né? E aí eu fui maturando a minha ideia e começando a aceitar. E é por isso que os estudos de Leon Denis levam-nos à seguinte frase, né? a célebre frase de, que atribuída a Leon Denis: O homem dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E ainda, na questão 540 do livro dos Espíritos, nós encontramos outra informação reveladora quando Kardec aborda a ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza, dizendo É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. O que, que é o átomo? né? O que, que é o arcanjo? Então, tem que passar por tudo isso para nós chegarmos no arcanjo. Portanto, meus amigos, Deus cria todos os seres, da pedra ao hominal. Ou seja, nós passamos por tudo de maneira natural. Nós percorremos o reino mineral, vivemos no vegetal, despertamos em seguida o instinto animal, até o momento que surgimos como homem, ganhando a individualidade e, consequentemente, o livre-arbítrio. Então, é tudo encadeado. Nós estamos em tudo. Tudo está em nós. E com esse conhecimento, certo dia, eu fui abordado intuitivamente, né? ou, ou por inspiração, a fazer uma música sobre o tema. Porque o tema estava ali na minha mente. Né? E quando a gente consegue discernir essas verdades, é bom que a gente passe elas para frente. E foi aí que eu, junto com um amigo espiritual, né? com essa ideia... Fizemos a música Evolução. Deus cria todos os seres, da pedra ao hominal, mas todos passam por tudo. Mas todos passam por tudo de maneira natural No começo tudo é simples Água, terra, pedra, sal Recorre todas as fontes As fontes, todo o reino mineral segue em frente e vai vivendo. Deixa o reino mineral passa nas matas, nas flores vive o reino vegetal. Passa nas matas, nas flores vive o reino vegetal. A viagem vai seguindo De maneira natural No ar, na água ou na terra Surge o instinto animal No ar, na água ou na terra Surge o instinto animal As passagens foram feitas Pedra, mata e animal Surge a figura do homem O ser individual Surge a figura do homem O ser individual Deus cria todos os seres da pedra ao hominal. Deus cria todos os seres da pedra ao hominal. E todos passam por tudo, de maneira natural. Podemos dizer que essa música ela foi nos passada por inspiração, que é um pouco menos intensa do que a intuição, porque nesse caso da inspiração, o amigo espiritual passa-nos apenas a ideia, e a gente desenvolve essa ideia, como nós tínhamos já o conhecimento anímico, tínhamos estudado sobre o assunto foi fácil receber a ideia e transformar em poema transformar em música, em melodia e tivemos a satisfação também de ter essa música gravada no CD Um Lugar Feliz do Grupo Musical Castelã que é o terceiro CD do Grupo Musical Castelã espero que tenham gostado dessa evolução e não tenham se assustado tanto quanto eu lá no começo, achando que não era assim que acontecia, mas hoje nós estamos aqui para testemunhar que é realmente assim, mineral, vegetal, animal, ominal, fora os outros reinos que a gente ainda não conhece, conforme Kardec nos informou. Paz e alegria em todos os corações, meus amigos, e até a próxima.